Graça e paz. Estamos no 32 dia. A bênção divina é também para os nossos descendentes. Em Deuteronômio capítulo 29, versos 14 e 15 lemos. Não faço esta aliança. Sob juramento somente com vocês que estão aqui conosco na presença do Senhor nosso Deus. Mas também com aqueles que não estão aqui hoje. A nossa aliança com Deus foi feita sob juramento. Por isso, Deus não pode voltar atrás. Quando estamos alinhados com Deus, nossa mente, olhos e ouvidos são potencializados, pois a nossa mente se torna a mente de Cristo capacitando-nos para discernir as coisas materiais, emocionais e espirituais. A aliança visa nos tornar em aquilo que Deus é, Ele faz por nós, o que nós mesmos jamais poderíamos fazer. Mas há uma garantia estendida, essa aliança é para nós e para os nossos descendentes. Por nossa atitude de fé e obediência, toda a nossa descendência está sendo abençoada. É uma semente que frutificará gerações mais tarde. Portanto, vivamos debaixo desta maravilhosa aliança. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro devocional Peregrinos, Pés no Deserto e Mente na Eternidade. Senhor, obrigado pela sua aliança firmada conosco. Desde o Jardim do Éden, embora a raça humana fosse pecadora, o Senhor estabeleceu sua aliança e o Senhor sempre cumpriu a sua parte neste compromisso. Quando lemos a história de Abraão, nos alegramos porque mesmo ele não vendo a terra da promessa, creu que o Senhor adaria a seus descendentes o que de fato até hoje está lá. Obrigado por sua graça e misericórdia, pois não é pelos nossos méritos, Transforma a nossa vida cada dia mais, até sermos 100% identificados com o Seu Filho Jesus Cristo. Hoje te agradecemos, porque a sua fidelidade é de geração em geração, para a glória do nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir a oração devocional do pastor Elton Melo, da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba, Paraná. Estamos juntos!